Opa, tudo bom com vocês? Eu sou o Nicolas, seu amigo e técnico da Maneje Bem e é uma honra estar aqui novamente com vocês. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma praga que vem causando dor de cabeça com alguns produtores aí. É a mesma formiga e cortadeira. Além disso, nós vamos estar passando três dicas de controles naturais que você pode fazer no conforto da sua propriedade rural, com muita eficiência e baixo custo. Foi interessado? Vem com a gente! Bem, amigo agricultor, as formigas elas têm uma ligação com um fungo, o que elas fazem? Elas levam as folhas para dentro do formigueiro, essas folhas alimentam esse fungo e esse fungo alimenta as formigas Por isso nossos tratamentos vão estar atacando justamente as formigas ou esse fungo Nós temos aqui três tipos de tratamento que o senhor ou a senhora pode estar fazendo aí na sua propriedade rural O primeiro é a manipoeira esse aqui, ele é o líquido extraído na fabricação de farinha, na prensagem da mandioca. Como ele é utilizado? Você deve utilizar ele em até 72 horas dele ser obtido e colocar 5 litros dele nos formigueiros e fechar esses formigueiros. Pode repetir a cada 5 dias. Outro tratamento que a gente tem aqui são com as laranjas frutas com fungadas. Com o fungo penicilino. O que a gente faz? A gente pega essas laranjas com este fungo e coloca dentro da água e mexe até esse fungo desprender dessas laranjas. Recomendamos que a cada duas laranjas utilize um litro de água. Quando esse líquido, depois de mexido e notar que o fungo foi mesmo inserido na água, ele desprendeu da casca, pode ser colocado nos formigueiros. Esse fungo vai atacar, vai entrar em conflito com o fungo que está dentro do formigueiro das formigas e vai matar esse fungo que as formigas alimentam. E o terceiro método que a gente tem são utilizar folhas de mamona. Como será utilizado? Pegue a folha de mamona, pique ela no tamanho das folhas que as formigas estão carregando. Então é necessário ter essa observação do tamanho das folhas que as formigas carregam para o formigueiro. Feito isso, nos pedaços, vá nos trieiros das formigas ou mesmo próximo ao formigueiro e coloque essas folhas numa disposição que as formigas carreguem elas. A mamona, por ela ser tóxica, ela vai acabar matando tanto o fungo quanto as formigas do formigueiro. Lembrando sempre de sempre estar utilizando luvas para estar tá fazendo esses tratamentos, tanto da manipoeira, quanto da laranja com fungo, quanto o da mamona. E aí, amigos agricultores! Gostaram das dicas que passamos para o controle da formiga cortadeira? Vocês conhecem mais algum tratamento? Envia para o seu técnico da Manejo Bem através do aplicativo Manejo Chat que a gente pode estar divulgando para outros agricultores. Além disso, deixamos bem claro, utilize sempre luvas para fazer esses tratamentos. Lembre-se sempre de dúvidas ou sugestões, contacte seu técnico da Manejo Bem pelo aplicativo do Manejo Chat. No mais é isso.